Doutor Carlos Francisco, uma honra falar com o senhor, doutor Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Alivê. Tudo, tudo esperamos que é, a gente tenha um desfecho da melhor maneira possível desse caso do, do piloto Júnior Couto. Eu quero agradecê-lo pela disponibilidade, doutor Carlos. Estamos ao vivo pela TV Nativa para a Alta Floresta e Região. Sobre o desaparecimento, é, é ainda assim que a gente tem que tratar o caso, doutor Carlos? Veja é bem, é, o que ocorre no caso concreto que está sendo investigado pela polícia judiciária? É, toda pessoa que se desloca de um ponto A para um ponto B, não chegando nesse destino e dando notícia, é, por um tempo razoavelmente é, longo, que é o caso, ele se deslocou de, de alta floresta, para um ponto B que é até desconhecido e não apareceu, ele é tratado como desaparecimento. Entendeu? Ah. O que é que ocorre nesse caso concreto? Esse rapaz, ele é piloto de aeronave. O que nós temos de, de evidência é que ele entrou em uma aeronave de um amigo dele, aqui na cidade de Alta Floresta, no domingo pela manhã, entre 8h30 e, e 9 horas decolando é, para um determinado local. É, algumas investigações preliminares é, adiantam que esse local seria uma pista, um local chamado Tabocal, que é uma, uma pista que dá acesso, em tese, a um garimpo. Tudo o que surgiu posteriormente a isso, referente a desastres aéreos, Encontro de corpos Remoção de corpo É mero boato e mera especulação Agora nós estamos abrindo duas investigações Uma é para continuar A averiguar o motivo Do desaparecimento desse rapaz E a outra é para levar a entender A motivação que essa boataria Acaba vindo é, a, a, a ser vinculada na, na, Nas redes sociais, inclusive até Uns órgãos de imprensa A família está sendo contactada direto Pelas autoridades policiais Inclusive já tive contato tanto com pessoas da FAB quanto com pessoas da, da, da, da Regional de Juína e todas essas informações não procedem ou não são oficiais, Oliveira certo, é, doutora desculpe interrompê-lo, mas assim ontem a Alta Floresta acabou acompanhando divulgação de notas e eu não vou tratar aqui como supostas notas porque nós checamos, o perfil existe e nós checamos eu tô, junto estou te, te ouvindo muito baixo, Oliveira eu estou te ouvindo muito baixo Certo. Eu vou pedir a minha produção que me auxilie aí, gente. Me ajuda aí. A minha parte técnica, o delegado não me ouve. O delegado precisa me ouvir, certo? Doutor Carlos, melhorou, doutor Carlos? Certo. Doutor Carlos, me ouve? Gente, tá difícil. Tá, tá difícil. Oi. Doutor Carlos, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo bem. Tá certo. Maravilha. Doutor Carlos, é o seguinte. Ontem, a Alta Floresta assistiu, é, acompanhou... Os próprios familiares, e isso nós fizemos questão de checar, não foi perfil falso, não foi fake news, familiares divulgando nota, dando conta até de falecimento do rapaz, convidando para uma missa. Isso chegou ao conhecimento da polícia? Sim, chegou. É, o que acontece é o seguinte, as pessoas que se envolvem em, em, em, em situações que se, se encontram com esses familiares desse rapaz estão fragilizados, entendeu? E algumas pessoas, não sei por qual motivação, leva a notícia de falecimento. Primeiro, para que se ateste um óbito, tem que primeiro se haver um corpo. Para que se ateste um acidente, seja dele de qualquer natureza, ou aéreo, ou um acidente automobilístico, tem que haver um destroço. Ou seja, nós temos que investigar o seguinte, se esse rapaz caiu com um avião em qualquer lugar, quem seria o dono desse avião? Por que é que este corpo não foi encontrado e esse destroço do avião não pode ser encontrado? Não é possível conceber que na atualidade o Estado eu digo município, é, Estado como se, si, e a União, há é, contexto de, de desaparecimento de um natural, de um cidadão brasileiro, e, essa, e essas buscas não sejam acertadas. Entendo eu, não estou aqui para julgar, nem fazer nenhum juízo de valor, e se é, procede que as, essas informações, que a própria família já tenha interiorizado o óbito desse rapaz, eu entendo particularmente que é pelo motivo ...das condições psicológicas que eles se encontram. Por quê? Porque não existe sequer notícia de óbito, Aliveira. Você está entendendo? Uhum. Tudo isso... Não, não, existe aí nessa investigação o que nós chamamos de um ponto obscuro. Que é da saída do rapaz de alta floresta... ...da chegada no ponto intermediário que seria o ponto B... ...a saída seria o ponto A... ...para onde ele foi. Tudo isso é obscuro. Então não se pode noticiar morte nem ausência... Sem nenhum elemento de informação Inclusive já estive com a família Ouvi ouvindo os familiares hoje E toda essa história Foi desmentida né? Quem está construindo isso Eu não quero aqui também mais uma vez dizer que não faço vídeo de valor Deve ter algum interesse Você está entendendo? Porque não pode se afirmar Que alguém está, teve óbito Ou, ou, se, ou que houve um, um, um, um desastre aéreo Sem você saber Quem é o prefixo da aeronave Sem saber quem é o dono da aeronave Sem encontrar o corpo e o local que esse corpo saiu esse corpo foi encontrado. Certo. A polícia, essa aeronave, se é que ela existe, né, doutor? Justamente, ela existe. Esta é Aham. Aham. E, confirma hoje, doutor Carlos, depoimentos importantes para esta investigação, para este inquérito, segundo Sim. as informações, mais três foram depoimentos? que depoimentos feitos hoje e os que estão agendados. Certo. Entendeu? Aham. É possível Não que eles tenham anos... feito outros? ou os que forem agendados. O mais importante esclarecer é que as investigações estão voltadas para um desaparecimento de pessoa. Não se, não se está se investigando homicídio, suicídio, desastre aéreo ou qualquer tipo de outra coisa. A investigação, ponto, está sendo no desaparecimento das pessoas. Lógico que causa estranheza, eu como delegado de polícia há 22 anos, que essas coisas venham a surgir. Por quê? Porque eu, é, por coincidência, eu também sou mecânico de avião e, e trabalhei durante 10 anos na aviação. Quando acontece um acidente aéreo, de forma geral, há o quê? Há a mobilização de todas as pessoas para que se encontre a pessoa. Aqui está acontecendo, pelo menos ao meu ver, e pelas informações que me chegam, ao contrário. Não está querendo que se encontre essa pessoa. Isso está, é, é um ponto de interrogação que eu tenho que investigar, que não for eu... Quem tiver de ser, porque a intenção agora é que se houve o um acidente, eventualmente, e se houve um óbito, é que se encontre isso. Quem, quem viu essa notícia, quem falou desse óbito, para que chegue na delegacia de polícia, para que a sua seja tomada. Tá certo. Doutor Carlos, eu sei que o senhor está apurado aí com, com essa investigação, é, já nos contribuiu bastante, acho com a informação para o povo também. Eu quero agradecê-lo e colocar o jornalismo da TV Nativa à inteira disposição da polícia para o que vier a ser necessário, tá bom? Tá. Eu quero te adiantar já mais uma notícia, que estava havendo um caso de extorsão, inclusive ontem eu te disse que estava na cidade de Sinop, inclusive comecei conversei com um, um, um comandante da Força Aérea lá, tanto porque estava fazendo essa investigação, e a pessoa que estava fazendo a extorsão acabou de ser presa agora, é, estou aqui com uma pessoa aqui na cidade de Alta Floresta, Acabou de ser preso em flagrante e eu estou me deslocando, talvez tenha que deslocar para a Sinop, e quando chegar eu dou mais informações. E acerca desse fatídico acontecimento dos do desaparecimento desse rapaz, se alguma pessoa tiver informação, eu estou aqui na delegacia de polícia, ou pode encontrar, entrar em contato com algum servidor, que a gente está aqui à discussão. Um abraço e fiquem todos com Deus. O doutor Carlos, está na escuta ainda? Pode falar. É, essa, esse caso de extorsão tem relação com o caso Júnior Couto? Não entendi. Essa extorsão, essa prisão que aconteceu agora, tem relação com o caso do piloto ou não? Não, não, é outro caso totalmente separado. Ah, tá. É uma pessoa que estava sendo é, extorquida aqui já tem alguns dias, entendeu? Aham. E Por uma pessoa é, é, que, que, que, de outra localidade que tinha essas informações e graças a Deus, com o serviço de inteligência, tanto da Regional de Alta Floresta, que tem à frente a Doutora Ana Paula e os investigadores. E, e contra, contra a, a, o Serviço de Inteligência da Regional de, de Sinop, graças a Deus, mais um, um crime gravíssimo, que é o crime de distorção foi elucidado na cidade de Alta Floresta. Estamos nos dedocando logo mais à tarde para vou, vou fazer o flagrante ou recambiar a pessoa para ser ouvida. Graças a Deus, mais uma, uma diligência exitosa na cidade de Alta Floresta pela Polícia Judiciária. Brilhante trabalho. Parabéns, doutor Carlos. Um, estendo o nosso abraço a toda a Polícia Civil. Muito obrigado mais uma vez. A vocês e a vocês todos aí. Um abraço. Valeu, tá aí. Grande doutor Carlos Francisco, grande delegado de polícia a respeito desse caso, Júnior Couto, você perceba, é por isso que eu digo que tudo é... Aqui a gente trata as coisas com muita seriedade, meu povo. Aqui, aqui no jornalismo da TV Nativa, e é um jornalismo que já acontece há 18 anos, é um jornalismo há 18 anos, que tem, é, tem o respaldo que tem, não é à toa, é porque a população confia, e isso nos nossos ombros pesa, mas tem um peso enorme, absurdo, Absurdo. A direção da casa faz questão de nos reunir constantemente com frequência para falar sobre isso. Aqui a gente é muito bem treinado para não cometer certos tipos de bizarrices. De bizarrices. Não dá para admitir o que, estão, o que está sendo feito aí com este caso. Você perceba que o delegado que acaba de falar conosco ao vivo aqui no Olho Vivo, o delegado de polícia, doutor Carlos Francisco, é um delegado, aliás, com, que já tem uma vasta experiência... Como policial civil investigador no estado da Bahia, ou seja, já vem com uma carga de 19 anos de experiência lá daquele estado, já um delegado há mais de 25 anos, aqui no Mato, Gros aqui no Mato Grosso, né, com esses, é, já é policial há mais de 25 anos. Este restante de anos foi aqui em Mato Grosso enquanto delegado, quer dizer, acumula no seu currículo cursos até fora do país, integra o grupo armado de resposta rápida, o Garra, aqui da nossa regional... E mais esta informação, que até então eu não sabia, tem 10 anos de experiência, ele é mecânico de avião. Então perceba, o cara já atuou enquanto mecânico na aviação. É uma pessoa, acredito eu, que não teria outra pessoa mais indicada para estar à frente destas investigações. E eu acredito que tudo aquilo é, é, que não venha, que não seja confirmado pela polícia nesse momento, sobre a investigação, sobre qualquer outro quesito, não. Evidente que nós damos atenção para todas as fontes. Mas sobre o inquérito, é evidente que não partindo da polícia, aí fica difícil. É ela que conduz o inquérito, fica complicado. Né? Nós continuamos à espera de novidades sobre o caso Júnior Couto. Eu vou fazer um intervalo comercial agora, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.